Praticamente 300 pessoas enviaram um direct para mim lá no Instagram, falando assim: filhão, consegui a minha job offer, sobe a música e a gente faz isso com o coração realmente cheio de alegria. E 2023 será um ano muito promissor. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo cinco maneiras simples que você pode fazer para conseguir imigrar para o Canadá neste ano. Mais uma vez, não é fácil, mas é possível porque tem muita gente conseguindo. Então, bora lá comigo. E se você está chegando agora nesse canal, aqui no Canadá Brasil eu compartilho a minha trajetória, como eu saí do zero e vi parar aqui no Canadá aos 44 anos de idade, Uh, sem inglês fluente, sem ter curso superior e tendo uma profissão em demanda, né? experiência profissional em uma área que o Canadá realmente precisa. Então, esse canal ele é especialista no assunto job offer uh, e eu trago sempre conteúdos aqui para te ajudar a chegar no Canadá. Então, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, já sabe, esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Bom, filhão, é o seguinte, eu peguei é, a minha colinha aqui Tá? É, e numerei aqui é, cinco maneiras, cinco formas que nesse ano de 2023 você possa ficar sabendo o que está acontecendo, ficar sabendo as oportunidades e vir para o Canadá, ou através de uma oferta de trabalho, ou através dos estudos. Tá? Eu, se fosse escolher hoje para postar as minhas fichas, é baseado no cenário de 2022 e na expectativa e pelas notícias que você vê em cada província, uh, eu apostaria em três regiões tá, para conseguir vir para o Canadá. A primeira, a região do Atlântico Canadense, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Segundo, a, na província de Saskatchewan, né, no centro do Canadá. E terceiro, a província do Quebec. Quebec é, é uma província com muitas oportunidades também. A primeira maneira para você conseguir imigrar para o Canadá no ano de 2023 é através dos eventos de recrutamentos online. É isso mesmo. Ó, para você ter ideia, nesse ano de 2022, mais de 35 famílias uh, vieram aqui para New Brunswick enviando o cadastro dela. Para um evento que a província de New Brunswick estava promovendo online. Eu sempre posto aqui no canal, toda vez que a província divulga um evento online, eu sempre posto aqui, falo quais são as profissões que eles estão pedindo para você fazer o cadastro. Essas pessoas, elas fizeram o um cadastro no portal da província de New Brunswick, onde tem uma aba relacionada a eventos de recrutamento e nesse cadastro elas foram convidadas pela província sem job offer, sem nada, para poderem aplicar para o programa provincial então ah, os eventos de recrutamento da província de New Brunswick é uma grande opção para você outro evento de recrutamento online a província de Piai né da Ilha do Príncipe Eduardo que também é aqui no Atlântico a ah, começou agora nesses mesmos moldes a ah, da província de New Brunswick realizar eventos também de recrutamento online ah, no final do ano eu divulguei aqui esse link, muitas pessoas se cadastraram, outras deixaram para depois e depois quando elas foram é, aplicar já havia fechado esse evento de recrutamento. Mas acredito eu que nesse ano de 2023 eles estarão reabrindo esses eventos e mais uma vez eu estarei postando aqui no canal em primeira mão para vocês. A terceira forma são eventos de recrutamento do Grupo Irving. Tá? O Grupo Irving é o maior grupo empresarial aqui do Atlântico Canadense. E eles também, durante o ano 2022, realizaram vários eventos online de recrutamento. Nós divulgamos aqui as vagas, né? juntamente com a empresa de recrutamento, que é responsável por essas contratações no Brasil. E várias pessoas também conseguiram job offer e dezenas delas já chegaram aqui eu tive o prazer de recebê-las no aeroporto. Além disso, o Grupo Irving ele também realiza eventos presenciais no Brasil. Então esse ano, 2023, já tem previsão para no mês de abril agora, uh, o Grupo Orve, juntamente com a empresa de recrutamento está aí no Brasil recrutando diversas posições e em primeira mão eu estarei trazendo para vocês aqui a data do evento, as posições e o que, que você deve fazer para estar preparado para já chegar no evento e ter a possibilidade de fazer uma entrevista de emprego. Então acompanhe tudo aqui no canal. A segunda opção é você conseguir uma job offer Através dos vídeos de recrutamento que postamos aqui. Né? Nós é, temos parceria e contato com agências de recrutamento, é, agências de recrutamento espalhadas já em várias províncias do Canadá, a gente está muito feliz com isso. Ah, temos é, agências de recrutamento na região ali de Vancouver, é, Alberta e Saskatchewan, agências de recrutamento que abrange o Atlântico Canadense e agora temos agência também é, de recrutamento é, para a província de Ontário que nos procuraram então a gente vai estar sempre postando essas oportunidades aqui para você ter ideia nesse ano de 2022 nós postamos diversas vagas já começamos 2023 de uma forma muito positiva para você ter ideia em 2023 nós já postamos vagas para vocês aplicarem como carpenter material handler truck driver operador de linha de produção mais de 12 posições na área de TI. Uh, aplicar para cozinheiro para front desk uh, para housekeeping, ou seja diversas posições já no início desse ano de 2023 então fique sempre ligado no canal porque nós estamos postando vagas frequentemente aqui e uma dessas vagas Pode ser na sua experiência profissional ou mesmo que não seja na sua área de experiência profissional, você pode se preparar, né, fazer uma mudança de carreira, se for o caso e se isso for viável para você e estar participando também e enviando o seu resumo porque as chances de você ser contratado são realmente grandes. E filhão, antes de irmos para o próximo passo, eu quero dar uma dica para você que está trabalhando e estudando aqui no Canadá. Uh, aqui no Canadá, como no Brasil, todo ano você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda. E para te ajudar nesse processo, eu quero indicar a M7Tex. A M7Tex... É uma empresa de contabilidade canadense, mas criada por brasileiros. Lá você vai ser atendido em português e você terá um acompanhamento aí para você se expressar de uma forma melhor e tirar as suas dúvidas. Uma vez que realmente é muito desafiador a gente estar tá fazendo esse processo fora do Brasil, né? Não tendo essa experiência. Fazendo a sua declaração entre o dia 18 de fevereiro e o dia 15 de março, utilizando o cupom Fala Filhão, você terá um desconto especial. Então. Clique aqui na descrição desse vídeo, tem um link já preparado para você fazer o seu agendamento. M7Tex, uma empresa canadense feita por brasileiros atendendo em português a nossa comunidade. A terceira opção para você conseguir chegar aqui no Canadá em 2023 é através de um outro programa novo criado aqui em New Brunswick, o Critical Workers NB. Esse programa ele foi introduzido no final do ano pelo ministro da imigração que esteve aqui em New Brunswick, na cidade de San Quentin, lá no Grupo Savoy. E esse programa ele tem como foco trazer estrangeiros para ocupar vagas em seis grandes empresas aqui de New Brunswick que estão tendo dificuldade para encontrar esses profissionais. Ainda não foi revelado quais são os detalhes desses programas, quais serão os requisitos, mas acreditamos que eles serão tão flexíveis como o programa do Atlântico. Talvez né, até um pouco mais. Uh, eu sei que eles têm que estar preparados para dar um auxílio para as pessoas com... A, a Moradia, né? Para fazer o sétimo, para a chegada dessas pessoas aqui e também treinamento, tanto profissional quanto treinamento da língua, né? Inglês ou francês. Então, é o Critical Works daqui de Newburgh também será uma grande opção para vocês. A quarta opção também é aqui no Atlântico Canadense e, como eu sempre falo, o foco do canal realmente é a job offer, mas o college é sim um grande caminho, uma grande oportunidade conforme for o seu perfil. Muitas pessoas não têm a possibilidade de estar fazendo uma transição de carreira, muitas pessoas estão numa função que hoje lhes permite ter uma qualidade de vida melhor aí no Brasil e automaticamente conseguiram também se programar, se planejar financeiramente para virem estudar no Canadá. E às vezes você está, filhão, para onde eu vou estudar? Onde eu terei mais chances de conseguir, depois dos estudos, me tornar residente permanente? Onde que eu terei condições de começar a minha vida no Canadá com mais chances de ter resultados em um curto espaço de tempo? Então, mais uma vez, o Atlântico Canadense é a melhor opção, na minha opinião, para quem está vindo estudar. E eu vou falar para você os motivos que eu, Cláudio, se estivesse no Brasil, viria estudar aqui no Atlântico Canadense. O primeiro ponto é porque o meu foco sempre seria conseguir a residência permanente. né? Eu não estaria muito preocupado com a cidade durante esse período onde eu irei morar. O meu foco era residência permanente. O meu foco não seria escolher uma cidade dos sonhos para morar. Não, o meu foco seria para onde eu posso ir, que tenha uma certa estrutura que me possibilitará viver com tranquilidade naquele lugar, estudar, aplicar para minha residência permanente depois que eu formar e ainda ter condições de construir uma experiência canadense em uma região que realmente está em crescimento. Acredite, tem muita gente saindo de outras províncias e vindo para cá e a grande maioria que está aqui, Principalmente os brasileiros que vêm estudar aqui, eles acabam ficando na região, tá? Bom, filhão, e quais as vantagens de fazer um college em uma das províncias do Atlântico? Primeiro ponto, os programas para você conseguir posteriormente aplicar para sua residência permanente. Aqui no Atlântico nós temos os programas provinciais, tá? New Brunswick que tem seu programa provincial, dois ou três programas. A PI tem dois ou três programas. Nova Scotia tem três ou quatro programas tá, para você utilizar. A Newfoundland também tem opções de programas. Provinciais e o programa do Atlântico. A você tem o um programa do Atlântico para as quatro províncias. Tá, se você encontrar, depois que você fizer um college de dois anos aqui, você pode aplicar. Uh, sem precisar de comprovar experiência profissional para uma empresa designada e nem precisa de ser na área que você se graduou. Então, se fosse para eu, Cláudio, vir estudar no Canadá, eu abriria mesmo os olhos para o Atlântico Canadense. Entraria no site de todos os colleges, procurava, vou falar aqui né, a dica que eu sempre dou, procurava cursos que irão te possibilitar aplicar com mais facilidade. Cursos que têm altíssima demanda. Por exemplo, tenho pessoas aqui que estão fazendo cursos na área de carpintaria e que, antes de terminar esse curso de um ano, os empregadores já foram até o college falar que eles estão praticamente contratados. Já divulgamos diversas vagas aqui, por exemplo, na área de carpintaria. Uh, um outro é, é, empregador aqui procurou a gente para divulgar vagas de carpintaria de empresa relativamente pequena, que ele está com um projeto para fazer 300 casas agora no início de 2023. Então, assim, faça um college aqui no Atlântico, em uma área que tenha demanda, e isso irá facilitar o seu caminho para residência permanente. E você, filhão, deixa aqui nos comentários qual caminho você irá seguir, se você já sabia de todas essas possibilidades, o que você está fazendo para conseguir chegar ao Canadá, é sempre bacana ver o seu comentário aqui. E para fechar esse vídeo, a quinta chance, a quinta forma que você pode utilizar para conseguir chegar ao Canadá em 2023 é através do programa de Saskatchewan, que foi criado também no ano passado, que é o programa Hard to Feel. Ou seja, é um programa criado para preencher posições difíceis de serem encontradas. Tem mais de 20 profissões lá em diversos setores do mercado de trabalho. É, inclusive, temos diversos seguidores, diversos inscritos no canal que já estão lá em Saskatchewan. E eu já assumi um compromisso de ir visitá-los nesse ano de 2023, assim que eu retornar do Brasil. Vou programar com a Claudinha para a gente ir lá e vou mostrar para vocês as oportunidades. Saskatchewan é uma província que está crescendo muito. Eu fiz um vídeo recentemente falando que depois de Ontário, foi a província que teve mais vagas de emprego aberta. Então assim, abram os olhos para Saskatchewan, além também de ter um custo muito acessível, você poderá ir com a ferva de trabalho. E poderá construir a sua carreira lá e também vai te dar um perfil para você aplicar para sua residência permanente. Então Saskatchewan é sim uma grande opção para você que quer vir para o Canadá através de uma oferta de trabalho. Esse programa ele realmente é muito flexível e você pode aplicar através procurando as empresas diretamente ou no próprio site da província tem uma lista com centenas de recrutadores que trabalham para as empresas lá, então vale a pena você checar essa lista, entrar em contato, enviar o seu resumê procurar saber como que funciona, tá? Se você é, tem a uma das profissões que estão listadas lá, tem experiência profissional, tem inglês, né? Tem os requisitos, aquele que a gente sempre fala, o tripé do projeto canadá, você sim terá grandes chances de conseguir em Saskatchewan também. Lembrando, aqui no canal tem mais de 580 vídeos praticamente todos eles relacionados com o assunto Job Offer. Você também tem lives exclusivas lá no clube de membros, duas vezes por mês. Eu encontro com você lá para tirar as dúvidas, né? abrir um espaço e falar sobre algum assunto importante que realmente faz diferença no seu projeto Canadá. Se você não é membro, clique na descrição aqui, R$7,99 por mês. É mais barato que uma Coca-Cola quente, só não entra para o clube de membros. Quem não quer e para você que quer uma forma ordenada, né, para saber o passo a passo completo do zero até conseguir o seu job offer, em breve estaremos disponibilizando o método MIF. Que é, que é o método MIF, é um método inteligente, fala filhão, onde eu irei mostrar de forma detalhada o passo a passo tá, que eu percorri e o passo a passo das pessoas que nos enviaram direto, o que elas fizeram, quais as profissões, onde elas fizeram, como fizeram o um resumê, como se apresentaram as empresas. Então, tudo isso aí eu vou trazer para você no método MIF muito em breve. Então, acompanhe aqui no canal. Então é isso, filhão. Vou ficando por aqui. Ah, não desista, siga firme, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!